Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida nesse vídeo, compartilha com outros VHS maníacos e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante o o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Então vamos lá fazer um unboxing. Eu realmente eu sei de um dos filmes que eu recebi. Agora o restante é aquela surpresa que a gente vai ter juntos. Vamos abrir a caixa vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa eu sei que tem Globo Filmes aqui eu sei que tem <risos> oh, eu não quero acabar com a surpresa mas acho que tem Xuxa aqui vamos ver eu acho que veio nesse nesse lote aqui de algumas fitas VHS inclusive ele fez uma embalagem muito boa que bem bem acondicionada vamos ver os itens que veio Nessa embal, meu Deus, começou. Olha só, muito bem embalado. Valeu, Ulisses. São poucas fitas, pessoal, mas é um lote bem legal. São fitas escolhidas a dedo. Vamos ver aqui. Olha só que legal. Meu Deus, foi um lote que o Ulisses me vendeu. E já tem, eu já tinha comprado em outro lote anterior Essa fita do Lua de Cristal Só que eu resolvi comprar dele novamente Porque a capa e os selos dessa estão melhores Então eu já desvendei o primeiro filme Eu vou limpar aqui em cima E nós vamos colocar todas as fitas aqui para vocês verem o que, que eu comprei nesse lote com o Ulisses E tem coisa boa aqui pessoal, tem um pouco de tudo aqui vamos começar aqui com Disney olha só o que que veio aqui nesse lote pessoal deixa eu tirar aqui para fazer mais mistério e não cair aqui no chão temos os dois filmes do Diário da Princesa que inclusive eu já tenho em DVD e eu vou manter esses VHS aqui pessoal porque eu sou meio louco e mantenho filmes dos dois formatos Olha só para quem não conhece as versões em VHS Claro que eu vou aqui abrir para vocês para vocês verem a fita que tá em perfeitíssimo estado dessa época que a Disney vinha nessa fita vinho e o flat preto olha só essa versão é legendada do filme esse aqui é o primeiro filme né Diário da Princesa e esse aqui é o segundo filme também na versão legendada essa já é a fita roxa também com o flat preto exatamente muito legal original aqui com o selo holográfico da nossa saudosa Disney então como eu falo para vocês o que vocês conseguirem da Disney na coleção já que a Disney saiu do mercado de mídia física sempre né é um ganho na Olha só que legal agora a próxima é esse Madonna se fita VHS ainda na capa original de papelão truth or dare Olha só inclui performance nunca antes vista da Madonna e esse aqui tem mais de uma hora e mais de duas horas de duração e a capa uh, tem aquela foto do filme na cama com Madonna que legal muito legal essa fita aqui é importada pessoal olha só Vou botar aqui a lateral para vocês verem do outro lado aqui também. E a fita aqui, que legal, propriamente dita, fita importada da Madonna, em ótimo estado, sem mofo, legal. Então, até agora, as fitas estão em perfeito estado. Próximo filme eu tenho esse aqui em Blu-ray, olha só, De Volta para o Futuro. Esse seria o relançamento, porque uh, veio naquelas, nessas capinhas, tipo essas aqui de papelão, mas foi recortado e colocado no estojo de plástico, isso é muito normal, inclusive para as locadoras. E olha só como vocês veem, essa edição é mais recente, já tem o, o logotipo do filme impresso na fita, e aqui o selinho de autenticidade da saudosa Cic Video que distribuiu os filmes da Paramount e os filmes da Universal, olha só que legal esse na coleção. Vou manter, eu acho muito legal essa capa. Eu vou aqui abrir para vocês, para vocês verem como é que é a capa do VHS, da reedição da versão Cell True do De Volta para o Futuro Parte 1. Olha só que legal essa capa! Muito, muito nostálgico. Eles mantêm a mesma arte dos cartazes de cinema. Uh, a versão em DVD me parece que veio com essa também. Seguindo aqui a linha de musical, Phil Collins. Olha só que legal. Seriously, seriously Live em Berlim, que legal! Olha só, são várias músicas aqui. Tem Take Me Home, Hand in Hand, tem bastante. Don't Lose My Number, Inside Out, muita música do Phil Collins, né? Quem não se lembra, né? Pessoal, noventistas de plantão, ter esse registro aqui em VHS selado original. Essa aqui é a versão brasileira, né? distribuída pela Warner aqui no Brasil muito legal essa fita vou botar aqui a lateral para vocês verem estéreo hi-fi Olha só a máxima qualidade de áudio Olha só pessoal que legal eu tenho esse filme em DVD mas a reserva especial na época do VHS lançou relançou vários filmes nacionais inclusive os filmes da Xuxa Fuscão Preto foi lançado por eles também filmes do Teixeirinha e também alguns filmes de Trapalhões e eu já tenho filme em DVD e agora eu tenho esse aqui de Trapalhões na terra dos monstros muito essa arte é um pouquinho diferente bem pouquinho diferente do cartaz mas a foto é praticamente é bem parecida inclusive mas é muito legal ter esse filme aqui também em uh, VHS Olha só que legal eu gosto também dos trailers coisas que só o mundo do VHS traz para você olha só que legal isso aqui tem a participação da Angélica e do saudoso Gugu Liberato Olha só mais um e continuando no cinemas Nacional aqui a turma da Mônica a estrelinha mágica quem não se lembra desse clássico lançado inicialmente me parece pela Transvideo, vídeos Video. bota aqui embaixo nos comentários e tá aqui pessoal a ah, essa que foi relançado pela lojinha da Mônica dos estúdios Maurício de Souza que nostálgico isso aqui muito legal agora vamos abrir a fita né eu sempre mostro tudo aqui no canal da coleção Turma da Mônica acho que não sei quais são os títulos mas provavelmente tinha um incrível robô incrível robô não aquele do, do robozinho também da Turma da Mônica Provavelmente foi relançado nessa coleção. A estrelinha mágica é um clássico. Eu me lembro de ter assistido esse filme no colégio em VHS também. E finalizando essa compra, claro, com o Lua de Cristal, Sur Xuxa e Sérgio Malandro. Olha só pessoal, eu tenho esse aqui naquele DVD lançado pela Som Livre, que tem Making Off, tem, tem Extras, que tem Videoque, -okay, enfim. Muito legal. E esse filme eu assisti na época no cinema, ó, oh, como eu sou, velho, lá no final dos anos 90. E agora eu tenho o VHS da Xuxa Lua de Cristal. Aqui o símbolo da Globo Video e aqui o selo da UBV intacto. Esse Lua de Cristal foi, uh, no caso, pela locadora, mas como eu tenho outro selo da Globo Video, eu vou colocar aqui em cima e fazer. A fita novinha, essa aqui não tá mofada, essa que está em perfeito estado, do filme Lua de Cristal. E foi isso a compra, pessoal. O que, que vocês acharam dessa pequena compra, mas com títulos escolhidos a dedos? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita, faça a sua inscrição, ativa o sininho para saber quando outro vídeo tiver no ar. Dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais e se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá!